No vídeo de hoje eu vou fazer uma casa Totalmente indestrutível E de terra, não, não tô zoando Para você que não tá ligado, essa aqui é minha casa atual Ela é uma casa provisória e muito Ruim e eu prometi que ia fazer uma casa nova Só que eu pensei, uma casa boa Ia ser uma casa que fosse indestrutível E como deixar isso melhor Do que fazendo ela com terra, então se você ficou curioso para ver como eu fiz isso e para ver a casa, assiste o vídeo Até o final e deixa o gostei, fechou? Ah, se inscreve! Bom dia gente, tudo bom mano? Sejam bem-vindos a mais um dia de Minecraft Utopia, que por sinal, agora Estamos oficialmente saindo todo dia às 11 da manhã, sem atraso. Então se inscreve e ativa o sininho aí e comenta que horas que você chegou nesse vídeo, que horas que está assistindo o vídeo para nós saber a hora que todo mundo está chegando. E se duas pessoas chegam ao mesmo tempo, comenta. Será que isso é possível? De qualquer forma, hoje vai ser um dia muito legal e insano, porque a gente finalmente vai dar cabo dessa nossa casita aqui para fazer uma melhoria. Ó. A gente precisa de uma casa nova, né? querendo ou não. Há muito tempo eu venho comentando que esse barraquinho que eu fiz aqui vai se tornar uma casa, porque a gente merece um local para morar, um local pânico. E como prova disso, logo de cá, eu já vou demolir ela. Só que antes, o Biel veio falar com a gente. Basicamente eu tava de assim na minha casa parado quando o Biel veio conversar comigo. O que ele queria, na realidade, era me oferecer um negócio. Ele queria fazer uma aposta comigo na realidade. Ele queria que eu desse uma moeda de prata pra poder abrir uma Lucky Block. E se viesse uma coisa muito boa da Lucky Block e eu não quisesse mesmo assim, eu dava essa coisa pra ele e ele me dava uma moeda de prata. Mas se viesse algo ruim, era total azar meu. Obviamente eu aceitei a aposta. Eu dei uma moeda de prata pra ele, ele me deu uma Lucky Block e a gente foi até aquela Outra casinha lá que a gente fez a casa do Ardeão pra gente abrir essa Lucky Block. E chegando lá, eu literalmente coloquei a Lucky Block debaixo de uma escada, porque eu falo que as coisas embaixo da escada é da azar. Eu falei, então vamos, vamos logo na Lucky Block pra ver no que dá, né? Tem que meter o louco. Aí eu simplesmente fui abrir ela logo de cara. E veio o cachorrinho. Agora a gente tem vários dogs. E na realidade, todos os nossos Doguinhos estão ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, pera aí, de deixa, deixa eu. Deixa eu ver todo mundo aqui. Ó, a gente tem cinco doguinhos. A gente tem um vermelho, um rosa, um amarelo, um preto e um roxo. Totalizando cinco. E eu tenho algumas etiquetas que a gente conseguiu explorando algumas dungeons. Faz o seguinte, comentem nome pros cachorrinhos. Então coloca, tipo, por exemplo, vermelho dois pontos, é o um nome, rosa dois pontos, deu um o nome. E sempre que vocês verem um comentário que vocês gostaram dos nomes, deem um gostei no comentário. Aí eu vou pegar um comentário com vários gostens, que eu percebi que vocês gostaram do nome que eu gostei também, e a gente vai renomear os doguinhos. Mas, por enquanto, eu vou deixar eles aqui, porque vai ficar perigoso lá. Agora é o seguinte, como muitos de vocês não confiam que eu realmente vou fazer uma casa melhor e mais da hora, eu vou provar pra vocês da melhor forma. Eu vou demolir esta casa. A Assim eu não tenho escolha fora fazer uma casa nova, correto? Até porque na realidade essa casa aqui não é nem um pouco segura. A gente tinha um parasita nela. Basicamente o The estava morando dentro da nossa casa, que ele tinha colocado uma máquina compacta embaixo da nossa cama. Vocês têm ideia disso? Então hoje a gente vai fazer uma casa muito protegida e indestrutível. E eu vou falar um bagulho para vocês. Muitos de vocês viram a thumbnail e vocês falaram Mano, é uma casa de terra, não é indestrutível. Confia no Mano Lajota. Para vocês terem ideia, eu vou provar para vocês. Tanto que eu vou colocar uma TNT do lado da minha casa depois, só para vocês verem. Se é que eu vou lembrar, né? Mas se eu não lembrar, vocês me cobra aí que depois eu coloco. Mas eu vou tentar lembrar, prometo. E pronto, nossa casa está totalmente demolida. Ela fica muito estranha assim, mano do céu. Mas isso é legal porque influencia a gente a começar a ir logo atrás da nossa nova casa. Agora, parece que o Apu quer falar com a gente. Aparentemente, ele tem uma oferta incrível para mim. Vamos ver o que ele quer. E espero que não seja igual da última vez que ele me vendeu uma casa de vila. Vai ter volta, por sinal. aí ah, se vocês querem uma maratona de utopia, tipo assim, dois vídeos por dia por uma semana, vamos tentar bater 20 mil gostei desse vídeo antes da meia-noite, fechou? Agora é agora é com vocês, agora é com vocês. Ah, olha que eu encontrei. E aí, menino qual é a boa. A boa é que você tá usando um capacete vermelho muito doido. Ô, oh, diferenciado, né? Mas, cara, né, eu tô usando, na real, eu tô full diamante, cara. É que ele, ele tá guardadinho aqui escondido. Entendi, entendi. Mano, você reparou que eu tô full netherita, velho? É, eu percebi, cara, tá apostando tá, tá aí, tá fazendo o quê? Então, eu descobri o segredo de utopia, LG, se eu te falar. É, eu não boto muita fé, mas se você diz, né? Mano, tô te falando, LG, eu consegui uma cápsula especial. Não é uma cápsula normal como essa que eu encontrei te vendida outra vez. É, por sinal, por mais que você acha que você tenha ganhado com aquilo, foi muito útil para minhas estantes, tá? Mas vai ter não, volta. Não, pô, eu te vendi. Na moral, velho, eu realmente achei que valia a pena. Hum, Sei, sei. Mas, mas e aí, qual é, qual é a da nova cápsula que você quer vender? Não, vem aqui, vem aqui. Eu não tô vendendo a cápsula dessa vez, não, velho. Mas eu vou te mostrar hum. para ser um grande amigo. Chega aí, fica aqui do meu ladinho para tá, dar tá, espaço. Tá, tá, tô, tô, tô, tô aqui, deixa negócio ver. aqui. É diferenciado, LG. Uh, que da hora de manteiga? Não, não é de ouro, velho. Lê a plaquinha aí. Um pedido se realiza em 24 horas. Poço desejos. Joga uma moeda de ferro. E tu testou já? Não só testei como ganhei, mano. A armadura que eu tô usando é do Poço dos Desejos, velho. Uh, maneiraço, cara. Então, teoricamente, joga uma moeda de ferro aqui. Faço um desejo pânico em 24 horas para realizar. 24 horas. Tem um baúzinho na porta da sua casa com um item novo, velho. Não, não, não, eu já sei o que eu vou pedir é uma moeda de ferro, né? É não, tá uma moeda de ferro, mano, baratinho, velho. Eu só não deixei no spawn porque você tá ligado, né? A galera vai querer aproveitar. Eu tô, tô mostrando o serviço que funciona, porque depois eu vou começar a cobrar, viu? Não, faz sentido assim, mas, ó, só pra saber. Se eu jogar uma moeda de, de ferro aqui e falar que era uma moeda de ouro e não aparecer em 24 horas, como você que me mostrou esse poço, eu posso ir atrás de você, né? Cara, boa pergunta. Eu nunca pedi dinheiro, mano, se pá, funciona, né? É, eu, eu, se, se eu se o que eu pedi não funcionar, eu vou culpar você, tá bom? Não, pera lá, calma. Eu tô te apresentando a fonte do desejo, deixando você usar. O que você vai ganhar é de acordo com o que você pedir. Tá, então, se der errado, eu vou culpar você. Tá decidido, então. Tá, vou fazer meu pedido aqui, tá bom? Ó, não dá pra fuxicar, não, tá? Não, relaxa, relaxa. vira de costa aí, vai. Ah, tá bom, calma. Fonte, eu quero muito que meu vídeo de hoje tenha 20 mil gostei. Você escutou Ué, porque você acha que eu falei baixinho, não quero que você saiba. Tá todo segredinho então, é? É, as, as coisas importantes, não, desejo não, não se realiza quando você fala. Ah, tô sabendo, velho. Enfim, boa sorte, mano. Eu espero que em 24 horas você receba o que você desejou, hein? Pra sua sorte, canal. eu também, né? Pra sua sorte, eu também. Tchau, Apu. Então, gente, esse rolê aí do Apu rolou basicamente ontem. Então, significa que hoje ele já vai ter entregado pra gente a nossa moeda de ouro. Eu acho que vai estar lá no banco. Ele falou que as coisas estavam no banco. Então, vamos averiguar. A questão é, ele não sabe que, na realidade, eu pedi pra você deixar deixarem gostei no vídeo. Então, a gente vai descobrir se realmente é uma fonte de verdade ou se era um Apu metendo louco pra ganhar dinheiro. Tá, entrando no banco, naquela parte que a gente pegou nosso dinheirinho inicial aqui da cidade, eu acho que deve estar os meus itens. Ah, tá bem aqui. É um saco de presente? Oxi. Tá, vamos pra casa abrir isso aqui. Tá, temos um presente amarelo. coloquei ele aqui. E, para LGGJ, Gold Coin. Mano, isso é muito engraçado, porque é o seguinte, eu falei pro Apu que provavelmente eu queria uma moeda de ouro. Eu dei a entender pra ele que eu tinha pedido uma moeda de ouro e ele deu o um jeito de fazer uma, uma moeda de ouro aqui tá ligado só que na real o que eu tinha pedido para fonte era para vocês deixarem o gostei do vídeo então bom muito engraçado o jeito que o Apu tentou lidar com a situação e a gente descobriu que era só uma maneira dele tentar roubar dinheiro dos outros que na real ele conseguiu mas eu sei do seu segredinho pô. pode ficar ligeiro aqui alguma coisa ele espera e das boas mas vou te falar que eu achei legal esse bagulho do presente Ó, oh, eu consegui guardar, mano, eu vou deixar de decoração, eu achei da hora. Agora é o seguinte, vamos começar o nosso projeto de casa, né? O nosso projeto de casa, como eu falei, é uma casa de terra. Mas não é uma casa de terra qualquer, eu preciso fazer uma terra indestrutível. E para fazer ela, eu vou precisar deste item aqui, que é um reenforçador de blocos universal nível 2. Eu já tenho nível 1, um, mas ele não vai dar conta do trabalho. Então para fazer o nível 2, a gente vai precisar de um gravetinho, duas headstones, um bloco de laser que a gente já fez antes, que é facinho. É basicamente pedra, redstone e painel de vidro, duas dois blocos de diamantes reforçados e um vidro preto reforçado também. Tá bom, é muita coisa. Vamos começar a essas pedras, o painel de vidro e o bloco de redstone. Pera, não, não, bloco de redstone não é assim, não. Agora sim, bloco de redstone. Com isso, temos nosso bloco de laser, o graveto e as duas redstone. Agora só falta os blocos de diamante reforçado e o vidro. Eu queria tanto de motoquinha buscar areia. Pena que acabou a gasolina dela. E agora é só a gente pegar essas areias aqui. É, eu acho que essa continha aqui já vai ser mais do que o suficiente. A gente, abrindo o jogo aqui com vocês, sendo Honesto, só eu que tomando utopia, sério, eu tô achando muito da hora. Tem até pão com ovo, mano. O bagulho é bom mesmo. <risos> agora a gente pega uma bolsa de tinta, transforma em corante preto, pega nossos vidros, usa a nossa ferramenta de deixar os blocos reforçados de nível 1, um, que é a fraquinha ainda, reforça nossos vidros e agora a gente pode fazer o vidro preto reforçado. Ui, deu oito dele. Não, e o legal desse vidro é que é o seguinte: ó, vocês estão vendo ele aqui, né? Ele até conectar um com o outro, mas ó, eu não consigo quebrar ele. Literalmente, não dá para quebrar ele. Agora, a única coisa que falta pra gente. Diamantes para nossa sorte, a gente tem um gravetinho de diamante. Então, eu posso simplesmente ficar andando em linha reta, segurando o botão direito aqui. Que a qualquer momento, a gente vai ter a sorte de ouvir um barulho. E para quem não tá ligado, esse não é um barulho qualquer, é o barulho mais divino do universo. Porque quando a gente tá usando esse graveto, eu havia feito um corte no vídeo para falar e quando faz esse som aqui, e vocês ouvirem o som de quando acha diamante no graveto, mas. Oi! que isso? Às vezes surgem coisas na vida na qual a gente não sabe reagir, mas o que eu sei reagir é a este som é o som do dinheiro. Quando a gente escuta esse, esse som, basicamente, a gente só tem que cavar para baixo que a gente vai achar diamante. Com certeza total, mas isso não impede de gente achar lava. Então tem um balde na mão e por sinal, se é essa altura do campeonato você não sabe o que esse graveto faz. Já tá na hora de se passar aqui na playlist da utopia que está na descrição. Fechou mala a mala, tá dica isso para todo lugar, certo? Tô, tô. Diamante. Boa. E como não tá fazendo barulho, significa que a gente pegou tudo. Eu estou ouvindo barulho de água. Então eu vou cavar até a gente chamar caverna e a partir daqui a gente procura mais diamante, né? Por que não? Olha o um minério bonito ali. Aqui, diamante, boa. Boa, já temos um bloco de diamante. Só falta mais um. Estamos chegando lá. Eu vim daqui, olha. eu botar uma tocha aqui só para lembrar. Olha, um Goblin Trader. É nada muito útil, mas obrigado, amigo. Uh, uma dungeon. Massa dourada. Block pique uh, uma cápsula. Vou pegar. Tá licença, fantasma. Mano, eu vou, eu vou tentar abrir esse baú aqui. Será que dá? Ó, oh. oh. abri. Será que tem aqui? Ó, oh, tem outra cápsula. E ó, oh, eu consegui achar três minérios de safira. Pode ser a nossa próxima picareta quando essa aqui quebrar, né? Bom, vocês sabem o que esse barulho significa, não é? Não? é o barulho do cave para baixo. E que, por favor, tenha muitos diamantes aqui, né? Ah lá, chamo. Boa, falta pouco. Eu passei por quatro diamantes expostos E se não fosse o barulho, eu não teria visto. Incrível. É, falta apenas um diamante, então estamos próximos. É, na real, a gente não teve que andar tanto não, tava na caverna do lado. Ó, a gente tava ali agora. Boa, agora sim, vamos pra casa. Bom, vamos guardar nosso gravetinho de diamante por agora e craftar dois blocos de diamante. Vamos reforçar eles dois e vamos finalmente craftar a nossa varinha de reforçamento nível 2. Agora nível 1 um, eu aqui. Com essa varinha nível 2 as coisas ficam bem mais práticas pra gente, porque agora a gente consegue fazer a nossa casa. Mas antes, como a gente achou duas cápsulas explorando, dá pra ouvir ver o que elas têm Pelo que eu consegui ver essa daqui parece um arco estranho e essa aqui um poste. Isso explica aquele poste estranho que tem na cidade, né? Não colocar ele aqui no meio do lago só para rir. Não, melhor ainda aqui no meio do lago da casa do Apu. Que estranho. Será que ele vai perceber em algum momento isso? Agora vamos dar início a nossa casa que a gente está precisando. E ó, o primeiro passo que eu quero dar nessa mudança da nossa casa é basicamente fazendo um machado novo, porque esse meu machado já está para estragar. Eu vou tentar fazer um machado de safira ou oh, funcionou. Legal, quando acabar isso, a gente usa esse outro. Agora, o que eu vou ter que fazer na realidade? é o seguinte, eu preciso tirar várias dessas árvores que tem perto aqui de casa, porque após eu fazer a nossa casa, eu tenho um grande plano de fazer uma ponte aqui e arrumar o caminho pra gente poder ir de motoca sempre a cidade que a gente quiser. E também pro pessoal poder ir para nossa casa facinho. Eu tava dando uma analisada e uma coisa que me incomoda muito nessa cidade é que todas as casas são inacessíveis. A gente tem que passar por rios, lagos e um monte de coisa para chegar em todas. Pô, na real, e se eu fizesse a minha casa mais pro centro daqui assim, olha? Uh, eu gostei, de fazer isso. Mano, essa, oh, é essa árvore aqui vai dar trabalho. A parte boa disso, na real, é que a gente vai precisa de bastante madeirinha de carvalho para fazer a nossa casa e pegando aqui a gente já está dando um adianto enorme, né? Como que é aquele ditado lá, unindo útil ao agradável. Tá, eu acho que só mais esta aqui, depois já tá bom. Aí depois que eu fizer a casa, a gente pode só replantar as árvores bonitinho em alguns locais que a gente achar que vai ficar legal. Vou tirar essa aqui também. E ó, eu separei uma lista de materiais que a gente vai precisar na nossa casa. Vamos precisar de 51 tabas de carvalho, 13 alçapão é de carvalho três portinhas, cinco escadas, duas cercas e seis folhas. Só que eu peguei um pouquinho a mais. E nove fogueiras. Ó, pegamos mais alguns vidros aqui. Vamos lançar uns painéis. Sobrou um pouquinho, legal. E agora só falta a gente pegar um pouquinho mais de terra. Mas antes, eu vou precisar mover todos os meus itens para outro lugar. Já que basicamente a gente vai fazer a nossa casa por aqui, né? Eu tava pensando em a gente fazer um baú de ferro. Na realidade, esse mod de baú de ferro nem tinha antes. A gente colocou agora. Eu vou mostrar para vocês que é muito doido esse mod, sério. Ó, saca só. Dando uma olhada nesse mod de baú de ferro, tem uma coisa bem legal que são vários tipos de baú, tem o de ferro, ouro, diamante, cobre, prata, obsidian e até de cristal e de terra. Para fazer o de ferro, a gente literalmente pega um baúzinho aqui e rodeia ele com ferro. Assim, e ele é basicamente um baú duplo já, só que de ferro. Quebra com picareta, olha que legal. Como a gente tem muito ouro que a gente conseguiu pegar lá no Nether, eu posso pegar um baú meu de ferro e rodear ele com ouro. Aí vai virar um baú de ouro. Uou, wow, já guarda mais coisa, né? Não cabe nem tudo na minha tela aqui. O próximo é o de diamante, mas só pelo fato desse aqui quase não caber na minha tela, eu acho que não vale a pena fazer. Eu vou colocar ele aqui por enquanto. Eu acho que dois baús de ouro já vai dar conta de tudo que a gente precisa, né? Vamos torcer para que sim. Eles juntam? Ó, oh, não junta, legal. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um baúzinho aqui. E coloquei tudo que tinha no meu inventário Agora que eu não tenho mais nada Eu vou simplesmente quebrar os baús Meu Deus, quase não tem coisa, né? E vou ficar lotando no meu inventário Deixa eu ver se tem alguma coisa repetida aqui, né? Desde a junta. Boa. Ó, lotamos o primeiro baú E colocamos metade das coisas no segundo baú Essas terra aqui eu vou pegar depois Basicamente, toda a nossa casa já está dentro daqueles baús Tudo que a gente tinha até agora no jogo Nossa bigorna Nossas duas fornalhas Nossa bancada de trabalho Nossa lâmpada E nossa caminha É incrível como a gente já joga aqui no Topia Há mais de cinco dias E tudo que a gente tinha que em dois baús, né? Bom, tem essas coisas daqui, mas elas eu não vou mexer por enquanto. Agora eu acho que a gente pode simplesmente começar a fazer a nossa casa, né? Bem aqui. Ah, é, vamos tomar time Ah, eu tava quase me esquecendo do detalhe mais importante, foi mal. Como a gente fez o nosso reinforçador de blocos nível 2, a gente fez eles pra um objetivo específico. Eu preciso usar essa ferramenta pra deixar as nossas terras reforçadas. Agora que eu já mostrei pra vocês que eu reforcei as nossas terras, agora sim, vou levantar a casa e depois vocês vão entender tudo. Mas deixa eu construir primeiro. E agora a gente finalmente tá construindo a nossa casa de terra, que é indestrutível. Sério, eu nunca imaginei que ia falar isso Mas ela tá ficando bem top E bom, gente Depois de um bom tempo Terminamos a casa Vocês viram a timelapse aí Eu aproveitei Eu fiz a decoração de interior dela eu fiz ultra mega básica Basicamente demorada dei uma olhada no tutorial da internet é, Eu tenho plano de fazer uma decoração super louca com mods Mas quando eu tiver mais tempo Por agora eu fiz uma decoração básica Eu ainda nem peguei nossos itens E mandei pra lá pra vocês terem ideia Mas o resultado tá ficando muito doido Eu tô esperando a grama nascer aqui ó Pra fazer esse caminho aqui depois passar uma ponte pra lá Então isso vai ficar pra depois Mas a casa de terra tá pronta e essa casa é indestrutível E eu vou te provar, eu fiz duas dinamites Uma eu vou converter nessa que dá para jogar E a outra vai ser a normal, fiz aqui ó Uma tochinha de redstone, e bom é, é Obviamente essas folhas aqui Essa trapidora aqui quebra né, decoração Mas a casa em si, tanto o vidro dela quanto as outras Coisas não, e eu vou provar da seguinte forma Eu vou simplesmente entrar aqui ó, na casinha para vocês verem como que ficou ó, bem daorinha Bem fofa né, bem legal, subi aqui no andar Do meu quarto, tem a minha caminha roxa, eu nem dormi Nela né, ainda do, por sinal, a nossa bigorna que tava lá fora trouxe para cá, algumas coisinhas bem básicas, vou vir aqui na nossa varanda. Por sinal, essas gramas aqui, eu aluguei uma picareta de toque suave. Tive que pegar uma por uma, gente. Meu Deus do céu, né? E ó, aqui é o nosso telhado. Eu pegar esse pedregulho aqui, ó, e vou utilizar ele para subir no telhado. Ó, eu vou literalmente colocar um vidro da... O um vidro que tem na casa aqui e a dinamite. E como vocês podem ver, nada. Eita, ó. Nem com essa daqui e o melhor de tudo nem com uma picareta. Dá para quebrar essa casa aqui. Obviamente eu não coloquei portas indestrutíveis pelo simples fato que se eu colocar a porta indestrutível só eu vou conseguir abrir ela e eu quero que as pessoas possam me visitar e tenham a possibilidade de poder me deixar um presente ou algo do tipo. Mas agora eu já posso pegar nossos baús transferir todos os nossos itens para cá que a nossa casa já tá pânico. E agora que a gente tem a nossa casa top a gente pode finalmente começar a expandir os nossos negócios para ficar rico aqui no Minecraft Utopia.